A Tábua das Esmeraldas Segunda Parte O maior dos males entre os homens constitui ignorância relativamente a Deus. Corai, ó humanos, ébrios que sois, tendo bebido até a última gota do vinho sem mistura da doutrina da ignorância, que não mais podes conter, mas que já estáis prestes a vomitar. Deixai a embriaguez, parai. Zerulhai para o alto com os olhos do coração. E se não o podes todos, pelo menos os que o podem. Pois o mal da ignorância inunda toda a terra, corrompe a alma aprisionada no corpo, sem permitir-lhe lançar a âncora no porto de salvação. Não vos deixeis arrastar pela violência da onda, mas, aproveitando-vos da contracorrente, vós que podeis aportar ao porto de salvação, lançai a âncora e buscai um guia que vos mostre a rota até as portas do conhecimento, onde a luz flamejante brilha, livre de toda a obscuridade, onde ninguém está embriagado, mas todos permanecem sóbrios, elevando o olhar do coração para aquele que quer ser visto. Pois não se deixa ouvir nem descrever e não é visível para os olhos corporais, mas somente ao intelecto e ao coração. Mas, agora, é necessário que lê pouco a pouco a túnica que te reveste, o tecido da corrupção, o suporte da malícia, a cadeia da corrupção, a prisão tenebrosa, a morte vivente, o cadáver sensível, a tumba que levas para todos os lados contigo, o assaltante que habita em tua casa, o companheiro que pelas coisas que ama te odeia e pelas coisas que odeia, tem ciúme de ti. Tal é o inimigo que revestiste como uma túnica, que te estrangula e atira sobre si, de modo que, tendo elevado os olhos e contemplado a beleza da verdade e o bem que nela reside, venhas a odiar a malícia do inimigo, tendo compreendido todas as ciladas que preparou contra ti tornando insensíveis os órgãos dos sentidos que não aparecem e não são tidos por tal, tendo-os obstruído pela massa da matéria e preenchido de uma voluptuosidade odiosa, a fim de que não possuas ouvidos para as coisas que deves ouvir, nem visão para as coisas que precisas ver. Nenhum dos seres perece e é erroneamente que se chamam as mutações de destruições e mortes. Relativamente à alma e ao corpo, meu filho, é necessário dizer de que maneira a alma é imortal e de que espécie é a força que causa a coesão do corpo e sua dissolução. Pois a morte nada tem a ver com nenhuma dessas coisas mas é algo forjado sob a denominação de imortal, seja pura ficção, seja por privação da primeira letra, utilizando a palavra Tanatos em lugar de Atanatos. Pois a morte pertence à categoria da transformação em nada, ora nada do que existe nesse mundo é destruído. Com efeito, se o mundo é segundo Deus e um vivente imortal, não se pode conceber que uma parte qualquer desse vivente imortal venha a perecer, pois tudo que existe no mundo é parte do mundo e sobretudo o ser humano, o animal possuidor do Logos. Sobre todos os seres, realmente, está Deus, eterno, iningendrado, Criador do universo, em segundo lugar o que foi feito pelo primeiro à sua imagem e que por ele é conservado, nutrido e dotado de imortalidade, pois é feito de um Pai imortal, eterno. Deus não foi, com efeito, engendrado por um outro, mesmo que se o suponha, o foi por ele mesmo. Mas, de fato, Jamais foi engendrado, ele se engendra eternamente. Como o Deus é o Deus que é tudo, o Pai, sendo nascido de si mesmo, é eterno, o mundo, sendo proveniente do Pai é nascido de um Deus e imortal, e tudo o que ele possui de matéria e que lhe foi reservado pela sua vontade, esse todo, o Pai o fez em forma de corpo e tendo-lhe dado volume, o fez de forma esférica, tendo-lhe atribuído esta mesma qualidade, sendo a matéria eterna a sua materialidade eterna. Além do mais, após haver disseminado as qualidades das formas específicas no interior da esfera, o Pai encerrou-as aí como num antro, para ornar de toda qualidade o ser assim qualificado graças a seus cuidados e envolveu ódio e mortalidade a fim de que, mesmo que ela quisesse separar-se do conjunto desse corpo, a matéria não pudesse se dissolver na desordem que lhe é própria. Pois, assim que a matéria não esteja integrando a constituição de um corpo, meu filho, está em desordem e mesmo, aqui embaixo, conserva um movimento circular relativamente aos pequenos corpos dotados de qualidades em geral, e a capacidade de se aumentar, e a faculdade de diminuir o que os humanos chamam morte. Esta desordem produz-se exclusivamente nos viventes terrestres. Pois, para os viventes celestes, seus corpos possuem uma ordem única, aquela que lhes foi assignada pelo Pai desde o princípio, e esta ordem foi conservada indissoluvelmente pelo retorno de cada um a seu lugar de origem. Quanto ao retorno dos corpos terrestres a seu lugar primeiro, é a dissolução do conglomerado, e esta dissolução consiste em um retorno aos corpos indissolúveis, quer dizer aos corpos imortais, e desta forma produz-se uma perda de consciência, mas não uma destruição dos corpos. O terceiro vivente é o homem, que foi feito à imagem do mundo e que diferentemente dos outros animais terrestres, Possui o intelecto segundo a vontade do Pai, e não somente está unido ao segundo Deus por um liame de simpatia, mas ainda toma a inteligência do primeiro Deus. Aquele é percebido pela sensação, como corpo, este é apreendido pela inteligência como incorporal e intelecto, o bem. Este vivente não é destruído. Cala-te, meu filho, e percebe o que é Deus, o que é o mundo, o que é um vivente imortal, o que é um vivente indissolúvel e compreende que o mundo foi feito por Deus e que permanece em Deus, e que o humano foi feito pelo mundo e que permanece no mundo e que é Deus que causa, envolve e mantém unidas as coisas." Sobre a intelecção e a sensação, ó belo é bom reside apenas em Deus e em nenhuma outra parte. Ontem, às Asclepius, fiz conhecer o meu discurso perfeito. Hoje, é necessário que eu dê sequência àquele discurso, expondo a doutrina da sensação. Segundo a opinião comum, Sensação e intelecção diferem nisto, uma é de natureza material, e outra de natureza essencial, segundo minha opinião, ao contrário, as duas perfazem apenas uma e não comportam distinção, isto é, entre os humanos, pois se entre os outros animais a sensação se une à natureza, entre os humanos una-se, por outro lado, a intelecção. O intelecto difere da intelecção da mesma forma que Deus da atividade divina. Com efeito, a atividade divina é produzida por Deus e a intelecção é produzida pelo intelecto, sendo irmã de Logos. Ou melhor, a intelecção e o Logos são instrumentos um do outro, pois nem o discurso, Logos, é enunciado sem intelecção, nem a intelecção é manifestada sem o concurso do Logos. A sensação e a intelecção presentificam-se no ser humano conjuntamente, quase enlaçadas uma à outra. Pois nem o conhecimento intelectual é possível sem a sensação, nem a percepção sensível sem a intelecção. Mas poder-se-ia conceber uma intelecção sem sensação, como a representação das visões imaginárias durante os sonhos. Parece-me, quanto a mim, que essas duas faculdades desapareceram na visão dos sonhos, enquanto que na vigília, a intelecção sempre está unida à sensação. Pelo menos a sensação se encontra dividida entre o corpo e alma, e quando essas duas partes da sensação se reúnem em comum acordo, então a intelecção é enunciada pela palavra, uma vez que foi gerada pelo intelecto. Com efeito, o intelecto gera todos os conceitos, conceitos bons quando recebe as sementes de Deus, conceitos contrários quando de um dos seres demoníacos, pois não existe um lugar do mundo que não seja habitado por um demônio, o qual vindo-se insinuar no intelecto, semeia a essência de sua energia própria. E o intelecto gera então o que foi semeado, adultérios, assassínios, servícia nos pais, sacrilégios. Atos de impiedade, suicídios por enforcamento ou atirando-se nos precipícios, e coisas semelhantes, são obras do Daimus. Quanto às sementes de Deus, são pouco numerosas, mas grandes, belas e boas, a virtude, a temperança e a piedade. A piedade é o conhecimento de Deus e aquele que aprendeu a conhecer a Deus, repleto que está de seus bens, tem intelecção de Deus e elas não são semelhantes à da massa. Por esta razão, aqueles que permanecem no conhecimento não agradam à massa e está também não o agrada. Aparecem tomados pela demência e são expostos à chacota pública, são odiados e desprezados e pode se até matá-los. Pois, eu já o disse, o mal deve necessariamente habitar cá embaixo, aqui está seu domínio próprio, seu domínio. Com efeito é a terra, não o mundo como muitos dirão com um propósito blasfematório. Todavia o humano temente a Deus saberá tudo suportar porque tomou consciência do conhecimento. Para um tal humano as coisas são boas, mesmo aquelas que são más para os outros. Quando lhe preparam emboscadas e armadilhas, relaciona tudo com o conhecimento e é o único de todos os humanos que torna os males em bens. Retomo novamente a teoria da sensação. É própria do humano, portanto, a reunião, em si, íntima da sensação e da intelecção. Mas, como já disse mais acima, nem todo humano possui a intelecção. Pois há dois tipos de seres humanos, o material e o essencial. Um, o material associado ao mal, recebe, como já disse, dos demônios a semente da intelecção, os outros são associados ao bem essencialmente. Deus os mantém a salvo. Deus, o construtor do universo, quando fez todos os seres, felossemelhantes, semelhantes, mas aqueles, após terem sido criados bons diferirão pela maneira como usaram sua atividade pois o movimento do mundo por sua fricção das gerações tal ou qual qualidade empesteando alguns pela malícia purificando os outros pelo bem pois o mundo ó asclepius tem também sua sensação e sua inteligência próprias não semelhantes aquelas do ser humano nem sob a relação da variedade, mas em geral mais forte e mais simples. Única é, com efeito, a sensação e a intelecção do mundo, fazer as coisas e desfazê-las, como instrumento da vontade de Deus que o criou realmente em forma de instrumento a fim de que conservando em seu seio todas as sementes que recebeu de Deus, produza em si mesmo todos os seres eficazmente, pois, dissolvendo-os, renova-os e que na sequência, tendo esses seres sido assim dissolvidos, como um bom semeador de vida, pelas mutações que acarreta seu próprio movimento, fornece a todos renovações. Nada existe que não tenha sido engendrado pelo mundo, pelo seu próprio movimento vivifica todos os seres e é, ao mesmo tempo, o lugar e o criador da vida. Todos os corpos são feitos de matéria, mas de uma maneira diversa, uns da terra, outros da água, ou de ar, ou de fogo. Todos são corpos compostos segundo uma fórmula mais complexa ou mais simples os mais complexos são os corpos mais pesados os mais simples os corpos mais leves é a rapidez do movimento do mundo que causa a diversidade qualitativa das gerações pois o sopro do mundo sucedendo-se sem interrupção oferece continuamente aos corpos qualidades novas e existe apenas um todo o todo da vida assim então deus é o pai do mundo e o mundo é o pai dos seres que existem no mundo o mundo é o filho de deus e os seres que estão no mundo são provenientes do mundo é correto portanto que o mundo tenha sido chamado uma ordem casmos pois do conjunto dos seres compõe-se uma ordem pela diversidade da geração e pela continuidade da vida e pela infatigável constância de sua operação pelo movimento rápido da necessidade e pela combinação dos elementos e pela boa ordem de tudo o que vem a ser portanto é por uma espécie de necessidade e com uma inteira conveniência que o mundo pode ser chamado cosmos. Assim, entre todos os viventes a sensação e a intelecção se introduzem de fora, como uma brisa surgindo da atmosfera, mas o mundo, este as recebeu de uma vez por todas no instante em que veio a ser e é de Deus quem as recebeu e é ele que as mantém. Quanto a Deus, ele não é desprovido de sensação e de intelecção, como alguns o pensarão, é por um excesso de reverência que eles blasfemam. Pois os seres que existem, as Clépios, estão em Deus, sendo produzidos por Deus e dependendo de seus filhos, enquanto recebe a compulsão do bem pelo canal do sol. Pois é o bem que é o princípio eficiente, esta qualidade não pode aparecer em nenhum outro que não ele mesmo, que jamais recebe coisas, mas que quer a existência das coisas. Eu não direi, ó oh quem faz os seres, pois aquele que faz pode ser deficiente durante longos intervalos enquanto faz e não faz, pode ser deficiente relativamente à qualidade e à quantidade, pois faz tais qualidades e tais quantidades e ao mesmo tempo seus contrários. Mas Deus é o Pai e o bem naquilo em que as coisas existem. Assim é quanto cabe àquele que pode ver. Pois disso também, Deus, quer a existência, e disso mesmo sobretudo é que é a causa. Verdadeiramente, todo o resto existe só para isso, pois a marca própria do bem, é que o bem seja conhecido, ó teta. Tornaste-nos repletos, ó Pai da boa e completamente bela visão, e pouco é preciso para que o olho de meu intelecto renda homenagem sob a influência de uma tal vista. Sem dúvida. Pois não é da visão do bem como do raio solar, que pela sua natureza ignia deslumbra os olhos pela sua luz, e os força a se fechar, contrariamente esta visão ilumina. E isso tanto mais quanto mais se é capaz de receber o influxo do esplendor inteligível. Mais agudo que o raio solar para nos penetrar, é por outro lado, inofensiva e repleta de toda a imortalidade tão bem que aqueles que aí podem se abeberar desta visão frequentemente caindo no sono e se destacando do corpo, chegam à visão mais bela tal como ocorreu a nos e Cronos, nossos ancestrais. Possa-nos também assim suceder, ó meu pai! Apraz a Deus, meu filho! Mas agora... Ainda somos muito fracos para chegar a essa visão, ainda não temos força suficiente para abrir os olhos de nosso intelecto e contemplar a beleza daquele bem, sua beleza imperecível, incompreensível. Quanto nada mais Pilders dizer, é somente então que vê Pois o conhecimento que se toma é silêncio divino, inibição de nossos sentidos e aquele que a percebeu uma vez não pode perceber nenhuma outra o que a contemplou uma vez nenhuma outra pode contemplar e não pode ouvir falar de nada além e, em suma, não pode mesmo mover o corpo pois, perdendo a consciência de toda a sensação, de todo o movimento corporal permanece em repouso e esta beleza tendo banhado com sua luz todo o intelecto, é a alma toda que também ilumina e que atrai através do corpo, assim transformando o ser humano inteiro na essência. Pois é impossível, meu filho, que a alma que contemplou e beleza do bem seja divinizada enquanto permanecer num corpo humano que queres dizer por ser divinizada, ó Pai? Toda alma separada, meu filho, sofre metamorfoses. Mas então, que queres dizer por separada? Não escutaste nas lições gerais que é de uma só alma, a alma do todo, que surgiram todas essas almas que turbilhonam no mundo como distribuídas em suas partes? Dessas almas então, numerosas são as metamorfoses de uma para uma sorte mais feliz, de outras para uma sorte contrária, pois as almas inferiores passam para animais aquáticos, as almas aquáticas em animais terrestres, as almas terrestres em voláteis, as almas aéreas em humanos, enfim as almas humanas fazem sua entrada na imortalidade transformando-se em daimons, e depois neste estado passando no coração dos deuses, a dois corações de deuses, o dos astros erantes e dos fixos. E tal é a glória mais perfeita da alma. Todavia, a alma que entra num corpo humano e permanece no vício, não experimenta a imortalidade, não toma parte no bem, mas é levada para trás e percorre inversamente a rota seguida, a que conduz até aos répteis, tal é a sentença de condenação da alma viciosa. Ora, o vício da alma é a ignorância. Realmente quando uma alma não adquiriu nenhum conhecimento dos seres, nem de sua natureza, nem do bem, quando é cega, sofre os embates violentos das paixões corporais. Então a infeliz, para ignorar-se a si mesma, torna se escrava de corpo monstruoso e perverso, carrega seu corpo como um fardo, não comanda, sendo comandada. Tal é o vício da alma. Ao contrário, a virtude da alma é o conhecimento, pois aquele que conhece é bom e piedoso, já divino. Que espécie de humano é esse, ó Pai? É o humano que fala pouco e pouco escuta. Pois aquele que perde seu tempo a disputar e a ouvir as novas golpeia o ar, filho. De fato... Deus, o Pai e o Bem, não se deve ensinar pela palavra nem aprender pela audição. Nestas condições, se todos os seres possuem os órgãos dos sentidos por não poderem viver sem eles, o conhecimento difere muitíssimo da sensação. A sensação só se produz na dependência do objeto que nos impressiona, ao passo que o conhecimento é a perfeição da ciência, que por si só é um dom de Deus. Pois toda ciência é incorpórea, e então o instrumento do qual ela se serve é o próprio intelecto que, a seu turno se serve do corpo. Ambos os objetos inteligíveis e os materiais entram no corpo pois tudo deve resultar da oposição e da contrariedade é impossível ser de outra forma quer exerçam sua atividade por meio dos corpos quer se movam por meio de uma substância psíquica que sejam vivificados por meio de um sopro ou ainda mesmo que nelas recebam tudo o que é morto e isso é razoável ou mais ainda Declaro que ele não os contém, mas para dizer a verdade, diria que ele é todos os seres, não os adiciona a si mesmo a partir do exterior, é ele que os dá de si mesmo e os produz para o exterior. Esta pois é a sensação e a intelecção de Deus, sempre mover todos os seres e jamais haverá um tempo no qual, Seja lá o que for daquilo que existe será abandonado, na verdade, quando digo daquilo que existe, quero dizer de Deus, pois Deus contém nele mesmo tudo o existe, e nada está fora dele e ele de nada está fora. Zero tais coisas, Asclepius, se possuísseis a inteligência, te pareceriam verazes mas se não tens o conhecimento, ser-te-ão incríveis. Pois ter tido fé, é ter feito um ato de inteligência e ter faltado a fé, é ter faltado a inteligência. Pois o Logos não consegue progredir até a verdade. Mas o intelecto, sendo poderoso, e após ter sido guiado até o ponto da rota pelo Logos, pode progredir até a verdade. Então, tendo abarcado com uma mesma visão todos os seres, descobrindo que tudo está de acordo com o que foi explicado pelo discurso, acredita e encontra seu repouso nesta nobre crença. Para aqueles então que compreenderão, graças ao dom de Deus, essas palavras, são então crives, mas para aqueles que não as compreenderão, permanecem incríveis. Eis quanto basta no que tange a intelecção e a sensação. A chave, de Hermes Trismegistus. Foi a Tiosclepius, que dediquei o discurso de ontem. O de hoje, deve ser por justiça, dedicado a teto pois este discurso é apenas um resumo das lições gerais que desenvolvi para ele. Deus, todavia, o Pai, o Teto, tem a mesma natureza, ou melhor, a mesma atividade que o bem. Pois o termo natureza se aplica ao fato de impelir a crescer, o que se verifica apenas nas coisas mutáveis e móveis, Enquanto que o termo atividade alcança as coisas imóveis também, isto é, alcança as coisas divinas e humanas, e por si mesmo transforma a energia, como mostramos anteriormente relativamente às coisas divinas e humanas, ensinamentos que certiam necessários manter na mente quanto a este assunto. Ora, a atividade de Deus... É sua vontade e sua essência é de querer a existência das coisas Que é efetivamente Deus, o Pai, o bem, se não o ser das coisas Ainda que atualmente não sejam, como digo, a própria realidade de tudo o que é Eis o que é Deus, eis o que é o Pai, eis o que é o bem ao qual não se dá nenhuma outra qualificação. Pois se o mundo, tanto quanto o sol, é pai dos seres que são por participação, todavia não é para os viventes, na mesma medida que Deus, a causa do bem, e não mais ainda, da vida, e se for a sua causa, é unicamente sob coerção do bem-querer,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 a virtude da alma é o conhecimento, pois aquele que conhece é bom e piedoso, já divino. Que espécie de ser humano é essa, ó Pai? É o ser humano que fala pouco a pouco escuta. Pois aquele que perde seu tempo a disputar e a ouvir as novas é se golpeia o ar, filho. De fato, Deus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 pois tudo deve resultar da oposição e da contrariedade, é impossível ser de outra forma. Qual é então esse Deus material? É o um mundo, que é belo, mas que não é bom. É feito de matéria e é facilmente afetado, o primeiro dentre todos os passivos, é só o segundo na série dos seres sendo isoladamente incompleto, tendo ele mesmo começado a ser, não obstante subsistindo sempre, subsiste no devir, e assim sempre no devir, o é das qualidades e das quantidades, pois é movimento e todo movimento da matéria é o vir a ser. A imobilidade inteligível detém o movimento da matéria da seguinte maneira. Sendo o mundo uma esfera, quer dizer, uma cabeça, e como acima da cabeça nada há de material assim como sob os pés nada há de inteligível sendo tudo material, e como o intelecto é a cabeça, cabeça movida por um movimento circular, ou seja do movimento próprio à cabeça, as coisas que então ligadas à membrana dessa cabeça onde se acha a alma são por natureza imortais, e como o corpo foi feito por assim dizer na alma, elas têm também mais alma do que corpo tudo o que está distanciado da membrana. É mortal, por ter mais corpo do que alma. Assim todo o vivente como o próprio universo é composto de material e de inteligível. O mundo é então o primeiro. Quanto ao homem, segundo vivente depois do mundo, mas o primeiro dos mortais, possui em comum com os outros viventes o princípio de animação, por outro lado não é simplesmente não bom, mas... Mal enquanto mortal. O mundo é não bom pois é móvel, mas é não mal enquanto imortal. O homem, contrariamente, é duplamente malvado, pois é móvel e mortal A alma do ser humano é veiculada da seguinte maneira: o intelecto está contido na razão discursiva, logos, a razão, Logos, na alma, a alma no sopro, enfim o sopro passando através das veias, das artérias e do sangue coloca em movimento o vivente e pode-se dizer, até certo ponto, que o porta. Esta é a razão de alguns pensarem que a alma é o sangue, mas enganam-se quanto à sua natureza, não sabem que é preciso que o sopro tenha se retirado e permanecido na alma, depois que o sangue tenha se coagulado e que então, as veias e as artérias tendo-se esvaziado, façam perecer o vivente. Nisto consiste a morte do corpo. Todo o universo depende de um único princípio, e esse princípio depende de um único o princípio está em movimento a fim de tornar-se princípio, enquanto que o um, somente, permanece imóvel e estável. Existem então estes três seres, Deus, o Pai e o bem, o mundo e o ser humano. O mundo está contido em Deus, o ser humano no mundo. O mundo é filho de Deus e o ser humano filho do mundo, por assim dizer, neto de Deus. Deus não ignora o homem, pelo contrário conhece-o bem e quer por este ser conhecido. Somente isto é salutar para o ser humano, o conhecimento de Deus. Esta é a via para o Olimpo. Somente por ele a alma tornasse boa. Mas não permanece boa para sempre, torna-se má, necessariamente. Como dais as, Megistus. Considera a alma de uma criança, meu filho, enquanto ela não foi separada de seu verdadeiro ser e que o corpo ao qual pertence tem apenas um pequeno volume não atingiu seu pleno desenvolvimento, como é bela então, nesta hora em que não foi tocada pelas paixões do corpo e que está ainda quase presa à alma do mundo. Mas quando o corpo atingiu o seu volume e atirou, arrastou a alma para baixo rumo ao peso corporal, a alma tendo sido separada de seu verdadeiro ser... Gera o esquecimento, nada mais tem a ver com o belo e bom e é o esquecimento que a torna má. A mesma coisa acontece àqueles que saem do corpo. A alma tendo retornado a seu verdadeiro ser, o sopro se contrai no sangue, a alma no sopro e o intelecto após ter se purificado de seus envoltórios, pois é divino por natureza, e após ter recebido um corpo de fogo, de Daimon, percorre todo o espaço, abandonando a alma ao julgamento e veredito que merece. Como Dazas, ó Pai, pretendes que o intelecto se separe da alma e a alma do sopro, quando dais as que a alma é o envoltório do intelecto e o sopro o envoltório da alma. Aquele que escuta, meu filho, deve manter uma mesma inteligência e sopro que aquele que fala, deve ter um ouvido mais pronto do que a voz daquele que fala. A conjunção desses envoltórios, minha criança, produz-se num corpo de terra pois é impossível para o intelecto instalar-se nu, como é na sua essência, em um corpo de terra, pois nem o corpo de terra é capaz de portar uma imortalidade tão grande, nem uma virtude tão possante permitir que se lhe prenda, pouco a pouco, um corpo passivo. O intelecto tomou então a alma como envoltório, e a alma que também é de algum modo divina, utilizou por sua vez o sopro como servidor, enquanto que o sopro governa o vivente. Quando o intelecto se separa do corpo de terra, reveste-se rapidamente da túnica que lhe é própria, a túnica de fogo, que não pode usar quando veio se estabelecer no corpo terrestre, pois a terra não pode conter o fogo, basta uma pequena faísca para fazê-la arder e eis porque a água se expande em torno da terra, como barreira e muro de defesa contra o fogo flamígero. O intelecto então sendo o mais penetrante dos conceitos da Vinus, possui como corpo o mais penetrante de todos os elementos, o fogo. E como o intelecto é o faltor de todos os seres, é o fogo que toma como instrumento para esta fabricação. O intelecto do todo é o faltor de todos os seres, o intelecto do ser humano faz, tão somente, os da Terra. Pois, desprovido de sua vestimenta ignia. O intelecto que habita nos homens é incapaz de perfazer os seres da ou pois sua habitação lhe impõe a condição humana. Quanto à alma humana, não toda alma, para dizer a verdade, mas a piedosa, é de alguma forma demoníacas, de daimon e divina. Essa alma, então quando se separa do corpo após ter percorrido o curso da piedade, N.T., esse curso consiste em conhecer o divino e não fazer mal a nenhum dos seres humanos, tornar-se totalmente intelecto. Contrariamente a alma ímpia permanece no nível de sua própria natureza, torturando a si própria e procurando um novo corpo de terra no qual possa penetrar, mas um corpo humano, pois nenhum outro corpo saberia conter uma alma humana e a ordem divina interdita a alma humana ao cair num corpo de animal sem razão. É com efeito uma lei de Deus que a alma humana seja protegida de um tão grande ultraje. Mas então, ó Pai, como a alma humana é punida. Existe maior tortura para a alma humana, criança, que a impiedade. Que fogo tem uma chama tão grande quanto a impiedade. Que besta é tão devoradora, para mutilar um corpo, tanto quanto a impiedade mutila a alma. Não percebes os suplícios de uma alma ímpia que grita por socorro, e se lamenta, eu queimo, estou em chamas, que dizer, que fazer, eu não sei. Sou devorada, infeliz, pelos males que me possuem. Não vejo mais, nem ouço. Não são estes os gritos de uma alma que se pune. Ou vais... Minha criança, segundo a opinião vulgar, acreditar, que a alma ao sair do corpo é transformada em besta, o que é um sério engano. Eis com efeito qual é o castigo da alma. É ordem estabelecida que o intelecto assim que se torne da Receba um corpo de fogo para ser colocado ao serviço de Deus que sendo introduzido numa alma muito ímpia, flagelará com os açoites reservados aos pecadores, sob os golpes dos quais a alma ímpia precipita-se nos assassinos, ultrajes, calúnias e violência de toda sorte, instrumentos das injustiças humanas. Quando, Contrariamente, o intelecto ingressa numa alma piedosa, guia-a para a luz do conhecimento e a alma assim favorecida nunca deixa de cantar a Deus e de estender suas bênçãos para todos os homens por benefícios em palavras e obras, à imitação de seu pai. Também, ó oh criança, quando é graças a Deus... Dives pedir a obtenção de um bom intelecto. A alma também pode passar a um corpo superior, mas é impossível que passe a um corpo inferior. Existe uma comunhão entre as almas, as almas dos deuses entram em comunhão com as dos homens, as almas dos homens com as dos seres sem razão. Os seres superiores cuidam dos seres inferiores, os deuses dos seres humanos, os seres humanos dos animais sem razão, Deus de todos, pois é superior a todos e todos lhe são inferiores. O mundo é submisso a Deus, o ser humano ao mundo, os seres sem razão ao homem. Deus, Deus está acima de todos os seres a vela por todos. As energias são como os raios de Deus, as forças da natureza como raios do mundo, as artes e as ciências como os raios do homem. As energias agem através do mundo e atingem o ser humano pelo canal dos raios físicos do mundo, as forças da natureza agem por meio dos elementos e os homens por intermédio das artes e das ciências. E tal é o governo do todo, governo dependente da natureza do um e que penetra por toda parte por intermédio único do intelecto. Nada há de mais divino e mais ativo que o intelecto. Nada de mais apto para unir os homens aos deuses e os deuses aos homens. O intelecto é o bom mão. Feliz a alma que está plena deste intelecto, infortunada e que está totalmente desprovida dele. Que queres dizer com isto, ó Pai? Creias, minha criança, que toda a alma possui intelecto, quero dizer, o bom. Pois é deste que falamos e não o intelecto servidor, do qual falamos mais acima, que é enviado para cá pela justiça. Sem intelecto, realmente, a alma não pode nada dizer nem nada fazer. Frequentemente, na verdade, acontece que o intelecto se afasta da alma e, Nestas horas, a alma não vê, nem escuta, mas assemelha-se a um animal, tão grande é a potência do intelecto. Por outro lado, o intelecto não pode suportar uma alma torpe, mas abandona esta alma presa ao corpo e sufocada por ele cá embaixo. Essa alma, meu filho... Não possui intelecto nem se deve chamar de ser humano um tal ser. Pois o ser humano é um vivente divino, que não deve ser comparado ao resto dos viventes mortais, mas aqueles do alto, no céu, que se chamam deuses. Ou melhor, é preciso ousar dizer a verdade, é ainda acima desses deuses que está estabelecido o ser humano realmente humano ou, pelo menos, existe completa igualdade de poder entre os outros. Realmente nenhum dos deuses celestes deixará a fronteira do céu e disserá sobre a terra, o ser humano contrariamente se eleva até ao céu e o mede, e sabe o que está em cima no céu, o que está embaixo, e aprende todo o resto com exatidão e, maravilha suprema, não precisa deixar a Terra para se estabelecer no alto, tão longe se estende seu poder. É preciso então ousar desílo, o ser humano terrestre é um Deus mortal, o Deus Celeste um ser humano imortal. É também por intermédio dessa dupla, o mundo e o ser humano que as coisas existem, mas foram produzidas pelo um. a Hermes. Retenha bem meu discurso, Hermes Trismegistus, e mantenha na memória o que te digo. Quanto a mim, não hesitarei a declarar o que me vai no espírito. Falou-se bem e muito relativamente ao todo, a Deus e estes assuntos são contraditórios, tanto que não consegui, no que me concerne, apreender a verdade, esclareça-me sobre o assunto, Senhor. Pois é a ti e a ti somente que me será possível crer, se desejas desvelar-me a questão. Escuta então, o que concerne a Deus e ao todo. Deus, Deus a eternidade, o mundo, o tempo, o futuro Deus fez a eternidade, a eternidade fez o mundo o mundo fez o tempo, o tempo fez o futuro de Deus, a essência por assim dizer é o bem, o belo, a beatitude, a sabedoria da eternidade é a identidade, do mundo é a boa ordem do do tempo é a mudança, do futuro é a a a mudança, futuro vida e a morte. Deus tem por energia o intelecto e a alma, a eternidade e a duração e a imortalidade, o mundo o apocatástases e o apocatástases opostas, o tempo o crescimento e o decrescimento, o futuro e qualidade e a quantidade. Assim a eternidade está em Deus, o mundo na eternidade, o tempo no mundo, o futuro no tempo. E enquanto a eternidade se mantém imóvel em Deus, o mundo está em movimento na eternidade, o tempo se cumpre no mundo e o futuro se desenrola no tempo. Deus é, portanto, a fonte das coisas, a eternidade lhes é a essência e o mundo a matéria. A eternidade é a potência de Deus, e a obra da eternidade é o mundo, que não tem começo, mas que é continuamente no futuro pela ação da eternidade. Eis porque tudo o que está nesse mundo não perecerá jamais, pois a eternidade é imperecível nem será destruído, porque o mundo está totalmente envolvido pela eternidade. Mas o que é a sabedoria de Deus? É o bem e o belo e a beatitude e a virtude total da eternidade. A eternidade faz do mundo uma ordem, introduzindo a imortalidade e a duração na matéria. Com efeito, o devir da matéria depende da eternidade, como a eternidade depende de Deus. O devir e o tempo se encontram no céu e na terra, mas possuem duas naturezas diferentes, no céu não se transformam e são imperecíveis, na terra são mutáveis e perecíveis. E da eternidade Deus é a alma, do mundo é a eternidade, da terra é o céu. Deus está no intelecto, o intelecto na alma, a alma na matéria, e todas essas coisas subsistem, através da eternidade. Todo esse grande corpo no qual se acham contidos os corpos, uma alma plena de intelecto e de Deus o completa no interior e o envolve no exterior, vivificando o todo no exterior desse vasto e perfeito vivente que é o mundo, no interior de todos os viventes e no alto, no céu dura sem mudar, idêntica a si mesma, embora embaixo, na terra, produza as variações do devir. É a eternidade que mantém coeso todo esse mundo, por meio da necessidade, ou da providência, ou da natureza, ou de seja lá o que for que se possa pensar hoje ou depois. E tudo que produz pela sua atividade, é Deus, e a energia de Deus, força insuperável, e a qual não se podem comparar as coisas humanas ou divinas. Por esta razão, ó Hermes, nunca vá pensar que alguma das coisas daqui de baixo ou de cima são semelhantes a Deus, pois te afastarás da verdade, Efetivamente nada há de semelhante ao de semelhante, só e único. E não pense também que ele dá parte de sua potência seja lá a quem for. Existe depois dele, algum outro criador da vida, da imortalidade, da transformação. E ele que poderá fazer além de criar pois Deus não é inativo, de outra forma o universo também seria inativo, pois tudo é pleno de Deus. Mas, de fato, não se verifica inatividade em parte alguma, nem no mundo, nem em qualquer outro ser que seja. Inatividade é uma palavra vazia, relativamente àquele que criou e àquele que vem a ser. Ora é necessário que tudo venha a ser, e sempre, segundo a influência própria a cada lugar. Pois aquele que cria está em todos os seres, não permanece fixado em um deles e não criou um apenas, mas todos, pois sendo uma força sempre atuante não tira sua suficiência dos seres criados, mas são os seres criados que lhe são submissos. Contempla, por mim o mundo que se oferece à tua visão e considera atentamente sua bondade, esse corpo sem mácula que nada ultrapassa em antiguidade, eternamente na força da idade e jovem, e sempre mais florescente. Vê também a hierarquia dos sete céus formados em boa ordem segundo uma disposição eterna, preenchendo cada um por um curso diferente à eternidade. Vê todas as coisas repletas de luz sem que haja fogo em parte alguma, pois a amizade e combinação dos contrários e dos dissemelhantes tornou-se luz, Repleta embaixo pela energia do Deus que é gerador de todo bem, chefe e condutor de toda a boa ordem dos sete céus. Veja a Lua que corre à frente de todos esses céus, instrumento da vida física, transformando a matéria daqui de baixo. Veja a Terra, estabelecida no meio do todo bem estabelecida como fundamento deste mundo tão belo, nutriz dos seres terrestres. Considera ainda quão grande é a multiplicidade dos viventes mortais, imensa aquela dos mortais e veja, mediatriz entre mortais e imortais, a lua que prossegue sua ronda. Tudo está cheio de alma, todos os seres estão em movimento, uns no céu, outros na terra e nem os que devem estar à esquerda seguem à direita e nem aqueles que devem estar à direita seguem à esquerda, nem os que devem estar no alto estão embaixo, nem os que devem estar embaixo estão no alto. Que todos esses seres foram produzidos, caríssimo Hermes, não precisas ouvir de minha boca, esses são com efeito os corpos, possuem uma alma, e são movidos. Ora todos esses corpos não podem convergir para um único ser sem alguém que os reúna. É preciso, portanto, que esse alguém exista e seja absolutamente único. Pois, como os movimentos são diversos e múltiplos e como os corpos são dissemelhantes, como, portanto, a velocidade total imposta a esses corpos é única, não podem existir dois ou mais criadores, realmente, quando se é múltiplo não se mantém a unidade da ordem e não se pode ser múltiplo sem que resulte ciúme relativamente ao mais possante. E eu te direi, suponha que haja um segundo criador para os viventes mutáveis e mortais, seria tomado então do desejo de criar também os imortais e da mesma forma o criador dos imortais quereria criar os mortais. E mais ainda, suponha que existam dois enquanto que a matéria é uma e a alma uma, a qual dos dois pertencerá o cuidado de efetuar a criação? E se o cuidado pertence a ambos, qual dos dois tomará maior parte? Nele, pensa que todo corpo vivente é composto de matéria e de alma, tanto o imortal quanto o mortal, tanto o racional quanto o irracional pois todos os corpos viventes são animados e os não viventes são simplesmente a matéria que subsiste à parte nela mesma, deposta que está entre as mãos do Criador e é então o Criador dos imortais que é o autor da vida, como não criaria também os outros viventes que não imortais. Que existe alguém que criou estas coisas é evidente. E agora está absolutamente manifesta a sua unicidade, na verdade a alma é uma, a vida é uma, a matéria é uma. Qual é então esse Criador? Quem pode ser ele se não o único Deus? A quem seria conveniente criar viventes providos de alma, se não a Deus somente? Deus é, portanto, único. É coisa evidentemente visível. Reconheceste que o mundo é sempre um, o sol um, a lua uma, a atividade divina uma, e queres que Deus seja membro de uma série. É Deus, portanto, que sozinho criou as coisas. E o que há de maravilhoso no fato de Deus ter criado ao mesmo tempo, a vida, a imortalidade, as transformações, se fezes, também, tantas coisas diversas. Pois vês, falas, escutas, cheiras, tacas, andas, pensas, respiras, e não é um outro que fala, que escuta, um outro que cheira, um outro que anda, um outro que pensa e um outro que respira, mas é um único ser que faz tudo isto. E as atividades divinas também não podem ser separadas de Deus. Pois se paras de fazer estes atos, não és mais um vivente e o mesmo se dá com Deus, pois se cessa de o fazer, coisa ímpia de se dizer, não é mais Deus pois se demonstraste que não pudes existir sem alguma atividade, quanto mais Deus com efeito, se existe alguma coisa que não crie, Deus, coisa ímpia de se dizer, é imperfeito, e se Deus não é inativo, mas contrariamente perfeito é porque criou todas as coisas se quiseres, ó Hermes Prestar-me um pouco de atenção, conceberás que Deus possui apenas uma obra, é fazer com que as coisas venham a ser, o que vem, o que veio a um momento, o que virá no futuro. É isto, caríssimo, que é a vida, que é o belo, que é o bem, é isto que é Deus. E se quiseres compreendê-lo pela tua própria experiência, Percebe o que se passa em ti quando queres engendrar Verdadeiramente quando se trata de Deus O ato de engendrar não é nem um pouco semelhante Deus seguramente não encontra prazer sensível e não possui nenhum colaborador Com efeito, como opera sozinhos, sempre é imanente a sua obra Sendo ele mesmo o que ele produz Pois se suas criaturas fossem separadas dele Dobrar-se-iam e pereceriam necessariamente Não mais pôs vida. em dúvida Mas, como tudo é vivente e como a vida também é uma Deus é certamente único Por outro lado, já que tudo é vivo Os seres do céu e os da terra e como a vida é única em todos, é produzida por Deus e é ela que é Deus, é, portanto, pela ação de Deus que todas as coisas vêm a ser e a vida é a união do intelecto e da alma. Quanto à morte, ela não é a destruição dos elementos reunidos, mas ruptura da união. Assim como a eternidade é a imagem de Deus, o mundo imagem da eternidade, o sol imagem do mundo, o ser humano é a imagem do sol. Quanto à transformação, é chamada morte porque o corpo se desalva enquanto a vida se dissipa no invisível. Ora os seres que se dissolvem desta maneira, meu caríssimo Hermes, e o mundo, declaro que se transformam pelo fato de que, a cada dia, uma parte do mundo vai para o invisível, mas não que se dissolvam. E eis o que são as paixões do mundo, rotações e desaparições. Ora a rotação é revolução, e desaparição é renovação. Destarte o mundo é uniforme, não que possua as formas abrigadas em si, é em si mesmo que ele se transforma. E sendo então o um mundo uniforme, o que pode ser aquele que o criou? Não digamos que seja sem forma. Por outro lado, se também é uniforme, é semelhante ao mundo. Mas e se ele possui apenas uma forma? Será sob este ponto de vista inferior ao mundo. Que diremos que ele é para não deixar o discurso sem término? Pois nada é inconcluso na nossa concepção de Deus. Deus possui apenas uma figura, se alguma figura é própria a Deus, que não se oferece aos olhos corporais, incorpórea, e desvela todas as formas por meio do corpo e não te espantes que possa existir uma figura incorpórea, ela existe efetivamente, como a figura da palavra. E da mesma forma, nas pinturas, vêem se timos de montanhas se elevando muito acima, quando na verdade são chatas e lisas. Examina ainda o que acabo de te dizer de um ponto de vista mais ousado, mas também mais verdadeiro. Da mesma forma que o ser humano não pode existir sem a vida, Deus também não o pode sem produzir o bem. É isto precisamente que é a vida e movimento de Deus, o fato de mover todos os seres e de lhes dar a vida. Certos termos devem ser tomados em uma acepção particular. Considera por exemplo o seguinte argumento. Todos os seres estão em Deus, mas não estão colocados como em um lugar, na verdade o lugar é um corpo, e um corpo imóvel, e o que está no lugar não possui movimento mas é de uma outra maneira que estão colocados na faculdade incorpórea de representação. Concebe então aquele que contém todos os seres e compreende que não há nada que possa circunscrever o incorpóreo, nem que seja mais rápido e possante que ele, de fato é o incorpóreo que é incircunscritível, mais rápido e possante que todos os seres. Julga-o também da maneira seguinte, segundo os teus critérios. Ordena a tua alma que esteja na Índia e eis que, mais rápida que tua ordem lá estará, não por ter viajado de um local e outro, mas como se já estivesse lá. Ordena que voe para o céu, e não necessitará a mesma de asas, nada pode impedi-la, nem o fogo do sol, nem o éter, nem a revolução do céu, nem os corpos dos outros astros, mas, cortando todos os espaços, subirá em seu voo até o último dos corpos. E se quiseres passar a abóbada do universo e contemplar o que existe além dela, se é que algo existe depois dela, tu o pudes. Vês que potência, que velocidade possuis? E se pudes tudo isto, Deus não o poderia. É desta maneira então que diz conceber Deus, tudo o que é contido nele como pensamentos, o mundo, ele mesmo, o todo. Se não te fezes igual a Deus, não pudes compreender a Deus, pois o semelhante só é inteligível ao semelhante. Faça-te crescer até corresponder à grandeza sem medida, por um salto que te libere de todo o corpo, eleva-te acima de todo o tempo, torna-te o Aion, então compreenderás Deus. Sabendo que não é impossível para ti, estima-o imortal e capaz de tudo compreender, toda a arte, toda a ciência, o caráter de todo ser vivente. Sobe acima de toda a altura, desce mais que toda a profundidade, reúna em ti as sensações de todo o criado, do fogo e da água, do seco e do úmido, imaginando que estás ao mesmo tempo na terra, no mar, no céu e que ainda não nasceste e que estás no ventre materno, que és adolescente, ancião, que estás morto e que estás além da morte. Se alcanças com o pensamento essas coisas ao mesmo tempo, tempo, lugar, substância, qualidade, quantidade, podes compreender Deus. Mas se mantens tua alma aprisionada no corpo, se abaixas baixas as, eu não concebo nada, eu não posso, tenho medo do mar, não posso subir ao céu, não sei o que sou, não sei o que serei que queres com Deus. Pois não podes alcançar com o pensamento nenhuma das coisas belas e boas, tanto amas teu corpo e és malvado. O vício supremo, indubitavelmente, é não conhecer o divino. Contrariamente, ser capaz de conhecer... E ter tido a vontade e a firme esperança, é a via direta que conduz ao bem e uma via fácil. Durante tua marcha, ele virá em toda parte e teu encontro, em todo lugar se oferecerá a tua vista, mesmo no lugar e na hora em que não o esperas, estejas em vigília ou em repouso, navegues ou caminhes, de noite ou de dia, Falando ou calando-te, pois nada existe que ele não seja. Dirás agora, Deus é invisível. Não fala assim, o que é mais manifesto que Deus. Ele criou tudo para que o vejas através de todos os seres. Eis o bem de Deus. O poder miraculoso de Deus de se manifestar através de todos os seres, pois nada há de invisível mesmo entre os incorpóreos. O intelecto se torna visível no ato de pensar, Deus no ato de criar. Minhas revelações cessam neste ponto, ó Trismegistus. Para o resto siga o mesmo método e não serás decepcionado. Sobre o intelecto comum, Hermes AT. O intelecto, O.T.E.T., é tirado da própria substância de Deus, quanto a saber de que natureza é a essência, Deus é o único a conhecê-la exatamente. O intelecto, então, não é tirado da substancialidade de Deus, mas advém a partir desta fonte, como a luz advém a partir do Sol. Nos homens este, intelecto é Deus, também alguns entre os homens são deuses e sua humanidade é muito próxima da divindade e com efeito o bom gênio, mão nomeou os deuses como homens imortais e os homens deuses mortais, nos animais sem razão o intelecto é o instinto natural. Onde a alma existe intelecto da mesma forma que onde há vida, há também alma. Mas nos animais irracionais, a alma é simplesmente vida pura, sem intelecto. Pois o intelecto presta seus benefícios somente às almas dos seres humanos, os fazem vista do bem. Nos animais sem razão, coopera com o instinto natural presente em cada um deles, enquanto na alma dos humanos age de encontro ao bem. Pois toda alma assim que entra num corpo é pervertida rapidamente pela pena e pelo prazer, Pois a pena e o prazer são como os rilmares do corpo composto e que borbulham dentro de si e nos quais a alma afunda-se macula. Quando as almas se deixam comandar pelo intelecto, este faz aparecer a sua luz e se opõe às suas prevenções. Da mesma forma que um bom médico faz sofrer o corpo que encontra atingido pela moléstia queimando ou cortando a parte doente, também o intelecto faz sofrer a alma retirando-a do prazer, que é o princípio de onde deriva toda a moléstia da alma. Ora a grande moléstia da alma é a negação de Deus depois a opinião errônea de onde decorrem todos os males, mas nada de bom. Assim o intelecto lutando contra esta moléstia confere o bem à alma como o médico dá ao corpo a saúde. Por outro lado, quando as almas humanas não obtêm o intelecto por guia, sofrem a mesma condição que as almas dos seres sem razão. O intelecto coopera com elas, deixa livre curso às concupiscências, e as almas deixam se levar pela violência de seus apetites para essas concupiscências que tendem ao irracional, e, como os animais sem razão, não deixam de se abandonar aos movimentos irracionais da cólera e da concupiscência e jamais encontram saciedade nos seus vícios, pois os movimentos irracionais da cólera e da concupiscência são os vícios maiores. E é a essas almas que Deus impôs o governo da lei para puni-las e convencê-las do pecado. Então, ó Pai, a doutrina da fatalidade, que me expulsestes recentemente, corre o risco de ser invertida pois se foi fixado absolutamente pelo destino que um tal ou qual seja adúltero ou sacrílego, ou cometa qualquer outro crime, será castigado ainda que tenha cometido o ato estritamente sob coerção da fatalidade. Tudo é obra da fatalidade meu filho, e sem ela, nada pode acontecer no que se refere às coisas do corpo, Nada de bom nem de mal. É a fatalidade que decretou também, que aquele que fez o bem sofra as consequências e por esta razão, agiu com o objetivo de provar, o que ele prova é porque agiu. Mas eis o suficiente e até demasiado para o momento, este não é o instante de discorrer sobre o vício e a fatalidade. Nós falamos dele noutro momento, agora é sobre o intelecto que discorremos, qual é a potência do intelecto, quais diferenças que contém em si, nos humanos de uma forma, nos animais irracionais de outra forma, e de novo, que, se nos outros viventes não produz seus bons efeitos, mas é semelhante em todos, segundo seja irascível ou concupiscente, e entre esses viventes é preciso tomar uns por humanos em possessão do verbo e outros por humanos privados do verbo, todos os humanos por outro lado. São submetidos à fatalidade, ao nascimento e à mudança, eis o princípio e o fim da fatalidade. Todos os humanos, portanto, sofrem as coisas fixadas pelo destino, mas os humanos em possessão do verbo, dos quais dizemos que neles o intelecto comanda, não as sofrem da mesma maneira que os outros, como são livres do mal, não é enquanto malvados que sofrem seu destino. Que queres dizer com isto, ó Pai? O adúltero não é mal, o assassino não é mal, e da mesma forma todos os outros. O ser humano em possessão do verbo, meu filho, não sofrerá por ter cometido adultério, mas sofrerá como se o tivesse cometido, não é por ter matado, mas como se tivesse matado. Pois... Se não é possível escapar à condição da transformação, menos ainda a do nascimento, ao vício, contrariamente, quem possui o intelecto, pode se furtar. É porque, meu filho, sempre ouvi o bom gênio dizer, e se ele o tivesse escrito e publicado, teria prestado um grande serviço ao gênero humano, pois somente ele... Meu filho, enquanto Deus primogênito, contemplou verdadeiramente todo o conjunto dos seres e por esta razão proferiu palavras divinas, eu o ouvi dizer um dia que tudo é um, e sobretudo os seres inteligíveis, que nós vivemos pela potência, pela energia e pelo aion e que o intelecto deste, que é também seu eu, é bom. Nessas condições, não possui dimensão entre os inteligíveis, consequentemente então, se manda nas coisas e é o eu de Deus, o intelecto possui a potência de fazer tudo o que quer, reflete e aplica esta doutrina à questão que me havias proposto, isto é, sobre a fatalidade e o intelecto. Se afastas todos os argumentos capciosos encontrarás, meu filho, o intelecto dominando as coisas, isto é, o eu de Deus, sobre a fatalidade, sobre a lei, e todo o resto, e que nada lhe é impossível, nem mesmo o estabelecimento da alma humana acima da fatalidade, nem, se esta é negligente o submetê-la ao julgo da fatalidade. Eis bem relatadas as proposições do bom gênio. Estas são palavras divinas, verdadeiras e úteis, ó Pai. Mas esclarece-me ainda sobre este ponto. Disseste que nos animais irracionais, o intelecto age à maneira do instinto, pois coopera com seus impulsos. Ora os impulsos dos animais irracionais são, pelo menos o suponho, paixões. Se o intelecto coopera com os impulsos e se esses impulsos são paixões, o intelecto também é uma paixão pois tem contato com as paixões. Bem exposto, meu filho. Eis uma excelente questão e é justo que eu a responda. Todos os incorpóreos alojados em um corpo são passíveis, meu filho, e a bem dizer, são paixões. Efetivamente todo motor é incorpóreo, todo móvel é corpo, ora os incorpóreos também estão em movimento, movidos pelo intelecto e o movimento é uma paixão, de modo que um e outro são sujeitos, o motor e o móvel, pois um comanda, o outro, por ser comandado. Mas quando o intelecto é separado do corpo, separa-se também da paixão. Talvez seja melhor dizer que nada é impassível, mas que o inverso é que se verifica. A paixão difere do passível. Com efeito, uma é ativa, e outra passiva. Ora os corpos também são ativos por si mesmo. Ou são imóveis ou movidos. Num caso ou no outro existe a paixão. Quanto aos incorpóreos, sempre sofrem a ação e por isso são passíveis. Não te enganes com essas designações, ação e paixão, tudo é um. Mas não existe mal algum em se servir do termo mais favorável. Explicastes da maneira mais clara, ó Pai. Considera ainda isto, meu filho, Deus gratificou o ser humano, único entre os animais mortais, com esses dois danos, o intelecto e o verbo, que têm o mesmo valor que a imortalidade, Ó oh, ser humano possui também o verbo proferido ora se o ser humano emprega esses danos para os fins que convém não diferirá em nada dos imortais uma vez liberto do corpo será guiado por um e pelo outro para o coro dos deuses e dos bem-aventurados os outros animais ó oh pai não se utilizam da palavra não criança, possuem apenas a voz. Ora, a Palavra difere absolutamente da voz. A Palavra é comum a todos os humanos, ao passo que cada espécie de animal tem sua própria voz. Mas entre os humanos também, ó Pai, a Palavra não difere segundo cada raça. Difere indubitavelmente... Meu filho, mas a humanidade é apenas uma, desta forma a palavra também é uma, traduz-se de língua, e descobre-se que é a mesma no Egito, na Pérsia bem como na Grécia. Parece-me que desconheces toda a virtude e grandeza do verbo. O bom gênio, Deus bem-aventurado, disse, a alma está no corpo... O intelecto na alma, o verbo no intelecto, Deus é, portanto, o Pai de todos. O verbo é, portanto, a imagem e o intelecto de Deus, o corpo é a imagem da ideia, a ideia e imagem da alma. O que há de mais sutil na matéria é o ar, no ar a alma, na alma o intelecto, no intelecto Deus. Deus envolve e penetra tudo, o intelecto envolve a alma, a alma envolve o ar, o ar envolve a matéria. A necessidade, a providência e a natureza são os instrumentos da ordem e do belo ordenamento da matéria. Entre os inteligíveis, cada um é uma essência, a sua essência é a identidade, contrariamente... Entre os corpos do todo, cada um deles é pluralidade, de fato, como os corpos compostos possuem sua identidade na transformação de um em outro, conservam indestrutível a identidade, do outro ponto de vista, em todos os corpos compostos em geral, existe um número próprio a cada um deles. Pois, sem número é impossível a produção de combinação, composição e dissolução, essas são as unidades que engendram o número, que o aumentam e que de novo, quando se desalve, o recebem nelas mesmas, embora a matéria permaneça única. Ora este mundo inteiro, esse grande Deus, imagem do maior Deus, unido a ele e conservando com ele a ordem e a vontade do Pai, é a totalidade da vida, não há nada nele através de toda a eterna duração do giro cíclico desejado pelo Pai, nem em sua universidade nem em suas partes, que não esteja viva. Nunca existiram coisas mortas, não existem, nem virão a existir no mundo. É vivo que o Pai quis fosse, o mundo, tanto tempo faz que guarda a coesão, logo, o mundo é necessariamente Deus. Como poderia então, meu filho, nesse que é Deus, nesse que é a imagem de todo, nesse que é o pleroma da vida, existir coisa morta? Pois a morte é corrupção e a corrupção é destruição. Como supor que se corrompe uma parte desse que é incorruptível ou que seja destruída qualquer coisa de Deus? Os viventes que estão no mundo não morrem, meu pai, ainda que sejam partes do mundo. Cala-te, minha criança, pois te deixas induzir em erro pela denominação do fenômeno. Pois os viventes não morrem, meu filho... Mas, sendo corpos compostos se dissolvem, ora esta dissolução não é morte, mas dissolução de uma mistura. E se eles se dissolvem, não é para serem destruídos, mas para serem renovados. Qual é com efeito a energia da vida? Não é o movimento. O que existe no mundo que seja imóvel meu filho? Nada, meu filho. Mas a Terra não te parece imóvel, ó Pai? Não, filho, contrariamente, de todos os seres, ela é a única sujeita a uma série de movimentos e ao mesmo tempo estável. Como não seria ridículo supor imóvel a esta nutriz de todos os seres aquela que faz nascer e gera as coisas sem movimento é impossível aquele que faz nascer fazer nascer seja lá o que for é realmente ridículo perguntar como fezes se a quarta parte do mundo pode ser inerte pois ser imóvel para um corpo não abriga outro sentido que ser inerte saiba então criança, que tudo o que está no mundo, tudo sem exceção, está em movimento, seja por diminuir, seja por crescer. Ora o que está em movimento também está em vida, mas não há necessidade que todo ser vivente conserve sua identidade. Pois sem dúvida, considerado na totalidade de seu conjunto o mundo é imutável minha criança mas as partes desse mundo são todas mutáveis sem que nada por isso pereça ou seja destruído são esses termos apenas que turbam os nossos espíritos pois não é o fato de nascer que é a vida mas a consciência e a transformação não é a morte mas esquecimento. Se é desta forma, então todos esses elementos são imortais, a matéria, a vida, o sopro, o intelecto, de que se compõe cada vivente. Todo vivente é, portanto, imortal pelo intelecto. Mas o mais imortal de todos é o ser humano, pois é capaz de receber Deus e de entrar em união com Deus. É com este único vivente que Deus se comunica, durante a noite em meio aos sonhos, durante o dia através de presságios, e lhe predais o futuro por toda uma variedade de meios, pelos pássaros, pelas entranhas das vítimas, pela inspiração, pelo carvalho. De modo que o ser humano também se esforça em conhecer o passado, o presente e o futuro. E veja isto, ainda, criança, que cada um dos animais frequenta apenas uma parte do universo, os animais aquáticos, a água, os animais terrestres, a terra, os voláteis, o ar... O ser humano contrariamente tem relação com todas as partes igualmente, a terra, a água, o ar, o fogo e mesmo o céu, ele o vê e entra em contato com o mesmo através da sensação. Deus envolve a tudo e penetra em tudo porque é energia e potência. E não existe nada de difícil em conceber Deus, meu Filho. E se queres contemplá-lo, vê o belo arranjo do mundo e a bela ordem desse arranjo. Vê a necessidade de tudo o que se oferece à nossa vista e a providência que regula as coisas do passado e as que se produzem hoje. Vê como a matéria é plena de vida. Vê esse Deus imenso em movimento com todos os seres que contém, Bons e belos, os deuses, os demônios, os humanos. Mas tudo isto, ó Pai, é energia. Admitamos que existam apenas energias, criança, por quem estas energias são colocadas em ato. Por um outro Deus. Não vês que como são partes do mundo o céu, a água, a terra e o ar... Da mesma forma são membros de Deus a vida, a imortalidade, a necessidade, a providência, a natureza, a alma, e o intelecto, e que é a permanência de todas essas coisas que se chama bem. E que não existe absolutamente nada, nem nas coisas atuais, nem passadas, onde Deus não esteja presente. Deus é na matéria, ó Pai Supõe meu filho que a matéria exista separada de Deus Que lugar vais destinar-lhe, ó meu filho E que acreditas que ela seja além de uma massa confusa Enquanto não é utilizada E se é utilizada, por quem o é? Pois as energias que operam, nós o dissemos são partes de Deus por quem então são vivificados todos os seres viventes por quem são imortalizados os seres imortais quem produz as mudanças nos seres mutáveis quando falas da matéria, ou do corpo, ou da substância sabes que essas são energias de Deus energia da matéria a materialidade, energia dos corpos, a corporalidade, energia da substância, a substancialidade, e Deus é isto, o todo. No todo nada há que Deus não seja. Logo, nenhum destes predicados pode ser atribuído a Deus, grandeza, lugar, qualidade, forma, tempo, Pois Deus é tudo, e o todo penetra as coisas e as envolve. Adora esse verbo e presta-lhe culto. E só existe um modo de cultuar a Deus, não ser mau